Quando a gente dialoga de uma forma muito ampla com populações tão diversas como é no Brasil, nós não conseguimos pensar uma ação que apenas tenha como mote a igualdade. A igualdade em si, ela preza que as pessoas estão em mesmas condições e, principalmente por conta disso, um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a equidade. A equidade, ancora, e aglutina as diferenças, as peculiaridades das diversas populações, então nesse sentido o diálogo em torno da equidade no campo da saúde significa reconhecer que essas pessoas estão inseridas de formas diversas e diferentes na sociedade brasileira e por conta disso necessitam de diversas ações também diferenciadas de formas específicas para atingir a sua necessidade, só assim nós conseguimos atingir a promoção da igualdade na saúde. Esse espaço aqui ele é, para mim, mais do que fundamental, mais do que prioritário. Né? E o coletivo que eu faço parte, que é o Coletivo Nacional de Negros e Negras na Medicina, também se felicita muito em estar presente né, nesse espaço, né? porque nós, enquanto jovens negros, que estamos no, em cursos universitários, principalmente no curso de Medicina, que é o um curso de Saúde, a gente visualiza isso de uma forma muito interessante, né? porque de um lado a gente carrega em nós mesmos a história né, de racismo, a história de opressão que a gente vivencia, mas agora a gente ocupa um lugar do cuidado, aquele que cuida, aquele que vai fornecer. Então, essa potencialidade né, dessa experiência, isso é massa e que a gente quer estar tá construindo e aprendendo sempre mais. A Década Internacional de Afrodescendentes foi instituída por uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Ela tem vigência entre os anos de 2015 e 2024, sempre com essa ideia de promoção de direitos. E ela é uma convocação, um convite às diversas agências da, agências da ONU, aos diversos governos e também à sociedade civil de, vários, de todos os países para que se engajem nessa iniciativa de promoção de direitos humanos de afrodescendentes. É importante a gente focar na, na discussão racial, né? focar na vivência dos negros, principalmente da juventude negra, porque a gente sabe que na saúde é, existe um, um, um racismo estrutural, né? existe uma dificuldade de acesso da população negra, existe uma dificuldade do serviço de lidar com a população negra, com as suas peculiaridades, com as suas especificidades, e a gente sabe que, que é a população que está à margem da sociedade como um todo, e que precisa ser contemplada, que precisa ser priorizada, e que a gente precisa é, uma discussão forte, é a discussão de justiça social. né? Os negros, historicamente, foram colocados num lugar de vulnerabilidade. E a gente tem dificuldade de sair desse lugar e de trabalhar esse lugar. Então, é uma questão de, de equidade e de luta contra as iniquidades sociais. Nós estamos agora organizando a Parada do Orgulho LGBT, é a maior parada do estado, que esse ano vai ter como foco a questão da identidade de gênero, né? E nós temos um grande número de jovens que vão ser voluntários nessa parada. Então esses jovens chegam para nós para ser voluntários e é a chance que nós temos de levar a eles informação, informação, formação sobre conteúdo político, políticas públicas, espaços de intervenção e de construção de uma política pública que realmente enxergue a nossa realidade com a juventude. Enquanto jovens gays, enquanto jovens negros, enquanto jovens transexuais, né? Uma população que é diariamente exterminada. Quando você faz o recorte racial no número de pessoas que estão afetadas pela epidemia e você entra na população negra sendo a soma de pretos e pardos, né? Que é a nomenclatura do IBGE, você observa que o maior número de infectados está entre pretos e pardos que é a população negra. Quando você faz a análise de dados com recorte de raça-cor, por números de óbitos por AIDS no Brasil, você identifica que a população mais afetada é de pretos e pardos. Quando você diferencia por gênero entre homens e mulheres, você também verifica que a população mais afetada são mulheres. Então, sempre, mulher negra tem os piores índices para o caso da, da, do HIV, tanto em relação à infecção, como em relação ao número de óbitos. Então, por isso que é importante você pensar em ações para redução, pensando na questão racial.